Obrigado, Vlamira. Não poderia ter uma fala mais propícia e oportuna no contexto que a gente está vivendo hoje do que essa fala sobre a representação da população negra na democracia e também pela história da população negra na construção do país. Então, muito obrigado. E agora a gente vai passar é, para a próxima fala, que é da Lúcia velar que é doutora e pesquisadora da Unicamp. E ela vai falar sobre a representação da mulher na democracia. Lúcia, bem-vinda. boa tarde boa tarde a todos é um prazer enorme estar aqui com vocês e gostaria muito de agradecer aos organizadores do evento por essa oportunidade e principalmente pelo tema que me destinaram que é falar de mulheres e democracia representação política e toda uma história que, a nosso ver, é uma história construída aí ao longo de décadas e mais décadas e que tem a ver com a construção de uma cultura da cidadania que inclua as mulheres. É uma história de, aí pelo menos, é, 100 anos, desde os movimentos sufragistas, né? e que em alguns países do mundo conseguiram é, construir um estado de bem-estar social, com desenvolvimento social, e que isto melhorou a vida de todos, a vida de toda, uma, toda a população. Então, para essa discussão, nós é, apontamos a necessidade e dos movimentos sociais, dos vários tipos de associativismo da sociedade, mas em particular das mulheres, e o que elas almejavam, né? fazer com que os governos implementassem políticas públicas e sociais que melhorassem o bem-estar da população. Por gentileza, podia passar aí o... Então, para isso, o, no, o nosso roteiro, para vocês terem isso ah, aqui em mente, nós vamos começar falando de noções gerais de democracia, porque vocês já ouviram né, nos, nos outros, eh, nas outras apresentações, falar rapidamente de cidadania e falar de pluralismo, né, porque que a representação política... No nosso caso, do no Brasil, é tão, tem um déficit de mulheres e de grupos minoritários da sociedade. Para isso, então, eu vou conduzi-los a, a um breve relato sobre o associativismo das mulheres nas últimas décadas e, e quais são os caminhos alternativos que as mulheres encontraram além da via eleitoral? E, e finalmente, vamos falar, é, citando, é, conquistas, conquistas de políticas públicas e sociais na promoção de igualdade e no avanço dos direitos é, das mulheres, e, é, destinadas a superar as profundas desigualdades que ainda temos no país, por gentileza pode passar. Então aqui é que é, essas noções de, de democracia são ah, breves. Democracia política é, é uma é entendida por pela maioria dos estudiosos, como cumprimento dos ritos eleitorais e aí na escolha de representantes uh, nos parlamentos, nos executivos, etc. É, ou seja, você deu o seu voto, as eleições aconteceram dentro da legislação eleitoral e então a democracia é, está resolvida. Nós entendemos democracia de outra forma. Para nós, a democracia social em que a população tem condições básicas para o exercício da cidadania, esta é a democracia que alavanca processos que aperfeiçoam não só o desenvolvimento social, mas também a democracia a democracia política. Por isso eu coloquei aqui para vocês em qual esfera política ou social encontram-se as condições para alavancar processos para o aperfeiçoamento democrático eu aposto eu aposto pessoalmente depois de todos esses anos no de, na democracia social, no desenvolvimento social que a, faz aperfeiçoar o processo democrático como um todo então, por quê? Porque o compromisso democrático é assegurar a todos os indivíduos a igualdade para usufruir direitos, aqueles direitos firmados pela Constituição. Mas em sociedades de desigualdades sociais profundas, como é o nosso caso, esse princípio igualitário constitucional, ele se rompe e o pluralismo, ou seja, a representação de, de, de todos os segmentos da sociedade, ela fica comprometida. E então esse é o caso, por exemplo, das mulheres brasileiras. Então, se estamos mesmo numa democracia, temos que trabalhar para que esse compromisso democrático seja uma realidade e que todos os indivíduos é, tenham a capacidade de decisão nas relações de âmbito privado e na arena pública e tenham seus direitos garantidos, como, por exemplo, né, o acesso aos equipamentos sociais é, básicos e coletivos, não individualizados, né, como, por exemplo, o direito à educação pública de qualidade, um sistema universitário, universal de saúde e o reconhecimento igual perante a justiça. Isso é o que nós entendemos por democracia, que é um processo de construção constante, constante, e que nas condições em que nós nos encontramos hoje, é, nós temos aí, um, um, nós somos devedores, né, não só das mulheres, mas também de outros segmentos sociais. Pode passar, por gentileza? Então, eu faço aqui a seguinte pergunta. Devido à desigualdade social brasileira, é, não, exi não existem, em nosso contexto, Mecanismos assimétricos coercitivos, né, porque nós temos coerção social estigmatizando né, determinados segmentos é, e que fazem com que esses segmentos tenham uma cidadania de segunda classe. Bom, a gente está cansado de saber que essa é uma verdade, mas como nós temos historicamente. É, exemplos de como tais mecanismos foram superados, criando sociedades mais igualitárias, esse foi um dos caminhos históricos que alguns países que construíram sociedades de bem-estar através de implementação de políticas governamentais, ou seja, é, pelos associativismo, faziam chegar a as demandas, as necessidades desses segmentos. E eu vou dizer, as mulheres, na construção, por exemplo, da social democracia europeia, elas foram essenciais, porque os, o, a o que elas reivindicavam eram, eram é, demandas que afetavam positivamente a população como um todo, as famílias, etc. Então, por exemplo, os movimentos pelos direitos civis, né, de poder trabalhar, ter contratos assegurados, legislação adequada, é, movimentos é, pelos direitos sociais, como por exemplo a construção de creches, postos de saúde, segurança pública, é, movimentos é, das mulheres negras pela saúde da população negra, por bolsas de estudo, igualdade racial no trabalho, campanhas pela igualdade racial. Quer dizer, esses, esse, todos esses associativismos, eles estiveram presentes nessas é, sociedades de capitalismo central, né, mas em particular da Europa, né? E, e conseguiram melhorar a, a, a desigualdade social, fazendo com que a democracia se aperfeiçoasse. Então, por gentileza, passa mais. É, eu quero deixar aqui muito claro que não são todos os... os associativismos que fortalecem a democracia. Eu não, nós não estamos falando aqui dos grupos racistas né, que culti, ou daqueles grupos que cultivam o ódio político ou que discriminam os pobres, né, que, ou os grupos religiosos que separam muito a sociedade, né? extremamente, com guerras religiosas. Né? E, então, nós estamos falando de associativismos, mobilizações, e aqui eu já vou focalizar para o caso brasileiro, não vou mais me referir a, a, a outros países. No caso brasileiro, essas mobilizações das mulheres elas eh, se fortaleceram a partir da década de 1970. Por quê? Porque já na década de 1960, as mulheres começaram a imaginar uma vida eh, diferente daquele destino patriarcal. Né? Um, uma vida onde elas pudessem aspirar maior igualdade na educação, na representação política, que elas pudessem compartilhar a criação dos seus filhos, o cultivo das suas famílias com seus companheiros. E, é, e, e já na década de 70, essas mulheres entrando mais, cada vez mais, no, no ensino médio e no ensino superior, juntamente com os movimentos populares, elas acabaram criando é, movimentos é, feministas, ONGs feministas, redes de articulação dos movimentos né, que, que têm uma abrangência internacional e que acabaram no decorrer dessas últimas décadas, é, criando secretarias da mulher, secretaria com, com políticas de bem-estar nos municípios, nos estados federal, federados, e que alcançaram as instâncias federais com assentos em ministérios, secretarias, subsecretarias. E assim, elas, foi aí que elas tiveram condições de pressionar os governos por políticas públicas e sociais na promoção da igualdade de gênero. Eu queria fazer aqui, um, um, chamar atenção para o fato de que quando a gente fala movimentos feministas e, e políticas de promoção da igualdade de gênero, nós muitas vezes, nós estamos diante de ideias muito caricatas né, que alguns grupos fazem desses movimentos. Mas se nós olharmos realmente a história, nós vamos ver que essas, esses movimentos, essas ONGs, são verdadeiramente os grandes responsáveis pelo desenvolvimento social. Né? E eu não estou falando isso como uma idealista eu não estou falando isso romanticamente eu, tô, eu estou me espelhando em exemplos históricos e que nós em alguns governos ou outros nós acabamos é, é, também adotando né, é, é, esses movimentos a, a legitimidade deles né, e ouvindo as suas demandas para fazer com que as políticas é, é, dirijam né, os seus investimentos os seus orçamentos também para essas políticas de promoção da igualdade aqui por, vamos passar adiante então é, eu é, até acho que é importante a gente dar exemplos muito concretos de conquistas que nós já fizemos e também é, junto com movimentos é, de mulheres de toda a América Latina. A América Latina teve um, um, uma espécie de... acordou, acordou historicamente, né, para é, a necessidade de ouvir as mulheres. Então, é, é uma agenda comum, construída né, pelos, é, pelas demandas de consenso, né, não é uma invenção, foram décadas e mais décadas de ouvir os vários tipos de movimentos e quais foram as grandes áreas que, a que os movimentos chegaram que, que, é, que são... É, os focos né, dos investimentos governamentais. Então, a primeira delas, é, estou falando de um modo geral, nós vamos dar exemplos do, de um por um. A responsabilidade do Estado com a reprodução social, ou seja, a economia do cuidado. Desde sempre, as mulheres vêm batendo na tecla de que, esta chama, grande área chamada economia do cuidado, cuidar dos filhos, dos idosos, né, da, da, da saúde da família, é, não pode ser uma responsabilidade apenas das mulheres. Né? Tem, o Estado tem que contribuir é, é, para construir esses equipamentos sociais que também ajudem né, e distribuam essas responsabilidades entre todos, né, de uma coletividade. O outro ponto a que se chegou consensualmente foi a saúde integral da mulher. Por quê? Porque há de ter investimentos para é, oferecer para as mulheres, para as crianças, para que elas possam né, ter partos seguros, atendimentos eh, na saúde, né? e é isso que também a gente vê que houve, nós tivemos alguns avanços e vamos falar sobre esses exemplos. O outro ponto consensual foram as políticas de enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres. Até eu diria que essas políticas, eh, do enfrentamento da violência contra a mulher, elas tiveram algum sucesso porque a sociedade comprou é, o fato de que não é possível continuar convivendo, né, com, como se fosse uma coisa comum, normal, não é? Com altas taxas de feminicídio, com a cultura do estupro, com é, a violência cotidiana nos lares domésticos. Né? Então, essa também é uma pauta da agenda dos movimentos de mulheres. A outra pauta é a autonomia das mulheres e igualdade no mundo do trabalho, porque foram anos e anos de estudo mostrando empiricamente, com dados, né, como... As mulheres tinham oportunidades. Ah, tá bom. É, tinham me, é, menores oportunidades do que os homens, e a democratização do poder, que é a representação política da mulher. Então, como nós temos que ser breves agora, eu vou falar rapidamente, por favor, podia. É olha, a economia do cuidado nós já falamos, né? todo abrange o direito de atendimento no campo da saúde sexual reprodutiva, ginecológica mortalidade materna infantil etc, e isso nós tivemos uma conquista enorme que foi a conquista do orçamento mulher que chegou a estar no site do, do, do Ministério do Planejamento, a outra a outra pauta da, da violência, olha, vejamos, pode passar, por favor, vejamos as necessidades que nós pedimos né, pelos movimentos das mulheres recursos para ampliar os serviços de abrigo, juizados especializados no atendimento à violência doméstica, acompanhamento de aplicação das leis e penas no atos de violência contra a mulher. Isso tem que ser uma consertação né, de políticas que abranjam o Ministério da Saúde, da Justiça, das cidades, do desenvolvimento agrário, porque nós estamos, quando falamos de mulheres, nós estamos falando das mulheres urbanas, e das mulheres também é, que trabalham nas florestas e no campo. As políticas aqui, ressaltar que a aprovação da lei Maria da Penha foi uma grande conquista dos movimentos de mulheres, né? tornando a violência doméstica eh, e os feminicídios e a, e, e, e a violência por meio de assédio, etc., crimes hediondos. Então, basta agora que, as leis, que a lei seja aplicada. Já chegando para o final, é, as políticas é, para financiamento de cursos profissionalizantes da mulher, valorização do trabalho doméstico, enfrentamento à desigualdade salarial. E é, eu queria dizer que uma grande conquista foi. A garantir às mulheres trabalhadores da, da, trabalhadoras da floresta e do campo que elas tivessem acesso à documentação básica, como carteira de identidade, carteira de trabalho, e, portanto, adquirir uma cidadania diante das leis do seu país. Finalizando, aqui as políticas de enfrentamento, a simetria na, na representação política, os cursos de formação política, né? há de se investir muito ainda nos cursos de formação política, que já vem existindo há alguns anos aqui no nosso país, e as mulheres sedentas para saber como entrar para a política, como superar né, as dificuldades que os partidos políticos colocam nas suas candidaturas, não dão financiamento para as mulheres, né? e, e, e também como funcionam as campanhas eleitorais, como funcionam os mandatos, enfim é todo um conjunto né, de, de, de, de ações que levam a melhorar a subrepresentação política da mulher brasileira que no caso da América Latina é a mais baixa que existe a mais baixa que existe nós estamos aí em torno de 10, 11% enquanto por exemplo o, o nosso país vizinho, a Argentina chega a é, 35, 40% finalizando os movimentos de mulheres e feministas alavancam o desenvolvimento social, a democracia social e a democracia política, porque trabalham para a expansão dos direitos no combate às assimetrias de um país muito desigual. Mesmo que, na representação política formal, o Brasil apresente uma das mais baixas taxas, taxas de mulheres na representação política, elas, no entanto, encontraram caminhos alternativos para colocar essas demandas que nós acabamos de citar, com assentos e com a presença em secretarias, secretarias municipais, secretarias estaduais, ministérios e também nos grupos informais dos parlamentos e chegaram a criar uma nova institucionalidade na representação política. Então, só para a última palavra final, eu quero dizer o seguinte, democracia a gente constrói todos os dias, os movimentos que demandam... É, de, os direitos coletivos né que que, que fazem o bem-estar da população como um todo e que reconhece as mulheres como um sujeito de, de direito legítimo né com, com, com, o direito a ter direitos né aí elas é, nós podemos e nós devemos continuar essa corrida que continua sendo uma corrida por fora, numa areia molhada, mas que não nos fragiliza. Nós continuamos fortalecidas, cada vez mais as, gera cada vez mais as gerações mais novas abraçam essas demandas e estão é, se colocando, é, as, as jovens, de, de um modo geral, se colocando para entrar na representação política, elas querem saber como manejar a legislação eleitoral, o preço das campanhas políticas e se chegarem lá, como é que se deve desempenhar um mandato que privilegia o cidadão, a cidadania de todos, mas que olhe para essa desigualdade gritante das mulheres que nós ainda temos na sociedade e particularmente na política brasileira. Muito obrigada.